você adora esses sons loucos meu né cara? você pode ver aqui. Ah, não aparece cara quase, eu, gostar, eu gostei muito do que você fez mas eu não colocaria nos dois eu cancelaria esse daqui ó Deixaria um pouquinho mais agulho pra aparecer lá ó. De timbre, eu acho. Você tirou o acelerador aqui? Não, desse aqui que você fez eu deixei, que eu gostei. Ah, um do de baixo De baixo eu tirei. Deixa eu tirei. Deixa eu ver no bolo. Deixa eu ver no bolo. Ele dá mais ataque, né? Então, você pode tentar puxar um pouco de agudo nele aqui, cara, pra pintar um pouco. Já que o trompete pinta bem aqui, pinta Mesmo puxa agudo também. Puxa um pouco de grave, tira um pouquinho de mais grave. Legal, legal, legal. Legal, legal, demais. Caramba. Não, sim, Aqui é que daí já desequilibrou um pouco do que eu já estava acostumado. O baixo tava alto. Mas bem, é impressionante, então, né? eu, eu, eu, eu era por aí mesmo que eu tava esperando. Que o baixo tava muito alto, cara. Tava. Então tira aquele pouco um de brilho né? e coloca um. Um perigo. pouco de grave. É, né? é. É, 10... isso. é isso que eu tô achando também. mexe aí, cara, você faz sentindo na mão. Ok, dá o ronco. dar o ronco, é. dar o chapaz vai passar em todos os lugares, todos os falantes. Tem que achar onde tá esse ronco. O ronco vai estar aqui, ó. o ronco já, né? já tem pra caramba, né? Mas. O ronco vai estar aqui e aqui, quer ver? Ó, ó 6.8 Vem o ronco, no nasal, né? Essa é pra matar os músicos ensaios, sabe, sabe? Esse verso pintou muito depois na música. Porque antigamente era. era... Aparece que um dia me fez feliz uma coisa não muito musical. E eu, eu gravei assim, ficou quase um mês desse jeito. Eu ficava, eu ficava, eu ficava com cara assim, né? Putz, não é legal isso, né? Então um dia eu sentei no piano e fiquei, fiquei procurando umas notas, cara. O que eu posso fazer com essa letra e com essa, esse verso? Daí veio. Daí você vê que o chegar, ele é longo, né? A última palavra sempre faz o coro pro próximo verso, assim. E, e daí casou. Aqui os já. Né? O que, é que você achou do violoncelo, Nick? Acho animal. Muito bom esse som. Mas são mais detalhes. Estruturalmente, assim, acho que as coisas estão bem, bem encaminhadas. Né? Então, vou dar pra massa, assim, e a gente for boa, o cara dá uma ouvida e ver se é tudo legal. preferencialmente uma das músicas que podem ter mais problema porque a gente teria como... é ah, uma detalhe de qualização, alguma coisa, né? Então, pensei na mídia. De repente, não é a verdadeira pra ser da Blues. Pensei em julgamento, porque julgamento tem mais ambientes. Eu pode fazer assim. sim. <risos> <risos> chocolate. O que você quer? Um muito bom. Vamos... Só um? Vamos arriscar um novo aí, né, cara? Qual? Um lata branco, ó. Meio amargo e branco, cara. Beleza. Vamos arriscar? Pode ser, pode ser. Não mexe essa coisa não, velho. a tá animal, cara. Essa caixa tá é Uns um toques tem um harmônico, depende do lugar que você pega.